O Estado da Arte, de novembro, celebra o Mês da Consciência Negra. E no programa de hoje, nós vamos caminhar pelos olhares insurgentes, trazidos pelo Movimento Negretude, o FPR, que ao longo de todo o mês, trouxe diversas ações artísticas e culturais, além de mesas redondas virtuais, que promovem o debate sobre a igualdade racial e a valorização da cultura negra em todos os âmbitos da sociedade brasileira. E fique com a gente, porque aqui você confere grandes destaques do que rolou na edição deste ano. Para início de conversa, é importante a gente falar do coletivo Negritude, o FPR, a partir da iniciativa do NEAB, que é o um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná, sempre em parceria com a CIPAD, Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade aqui da Universidade e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, diversas entidades parceiras, grupos e movimentos negros unem esforços para ampliar a participação da população negra na vida social combatendo o racismo estrutural que tanto atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Por esse motivo, o Estado da Arte recebe hoje a professora Lucimar Dias, autora de livros de literatura infantil e especialista em educação das relações étnico-raciais da universidade. Em um estudo inédito, a professora Lucimar nos conta dos impactos do racismo na educação infantil e o que isso significa no desenvolvimento da primeira infância. O que a gente tem apontado, e o estudo trouxe isso como um elemento central, é né, que o racismo opera nas diferentes frentes. Às vezes a gente fala do racismo só pensa nas pessoas adultas. E ali vai é, o material a gente vai mostrando, tanto por pesquisas qualitativas, na área de educação, quanto pesquisas da área da saúde, que é um aspecto também pouco trabalhado, é, que as crianças, desde muito cedo, né, bem pequenininhas, são afetadas por essas interações mediadas pelo racismo. E a proposta que a gente tem desenvolvido, especialmente no meu grupo de pesquisa, o EREIA, é justamente é, produzir metodologias para mitigar essas... Essa, esse impacto do racismo na vida das crianças, especialmente as crianças negras. E se das palavras é possível fazer ciência como faz a professora Lucimar, também a arte pode se tornar uma realidade com a literatura. Um dos pontos do Mês da Consciência Negra é o Festival de Literatura Afro-Paranaense, a FLAP, que busca dar visibilidade para autores e autoras que se dedicam à temática cultural, intelectual e literária local ou afro-brasileira. E o Candieiro, que é escritor, poeta, um dos fundadores do Centro Cultural Humaitá, que organiza a FLAP, traz várias expressões que merecem ser conhecidas, lidas e ouvidas. Está sendo bacana a gente conhecer né, as pessoas os mais antigos, né? Você pega Emiliano Perneta que se coloca como um afrodescendente, príncipe da poesia paranaense, né? Laura Santos, né? Uma poesia refinada também é, é, é, marca a presença da mulher negra na literatura. Nós temos Bento Cego, né? O pai da trova paranaense de Antonina. Essas coisas todas estão chegando como surpresa para a população paranaense e é e é um é um trabalho antigo. É, um, é, um, é um, uma contribuição antiga do negro também né, nesse campo do pensamento né, da literatura é, paranaense. A professora Lucimar, como autora de livros infantis, também faz questão de trazer os seus destaques. Eu sou autora de livros também de literatura infantil e esse exercício de produzir literatura, de mostrar né, com as Possibilidades que a literatura, a poesia, o conto e a própria literatura infantil tem de trazer à tona o que nós temos produzido há um bom tempo e que nem sempre tem sido, ganho um lugar, um status de, de produção acadêmica, de conhecimento, de cultura. Nós temos como os Cadernos Negros, que é um movimento literário Puxado pelo Cuti, que é um estudioso e um pesquisador da literatura é, negra. Ele chama de literatura negro-brasileira, que é justamente essa literatura voltada para para pessoas adultas. E bom, desde Maria, né, Carolina, Maria de Jesus, a gente tem uma literatura que é, nem sempre esteve dentro da escola valorizada como literatura mas é, ela está presente, cada vez mais presente. Aqui nós temos é, a, a, a professora Vera Paixão, que é uma escritora que escreve para é, adultos, poesia, contos. A Cidinha da Silva também, que é uma escritora hoje consagrada, que tem produzido muito, para esse público. Molecada na periferia está produzindo muita coisa, muita coisa. Temos aí o Márcio Glade, né, que é um, um, um poeta sensacional. Geraldo Magela, um contista, né, que está fazendo um trabalho também. Tem mais de 30 livros lançados e não tem espaço para mostrar esse trabalho, né, esse trabalho maravilhoso que ele que ele tem feito. Agora recentemente recebi este livro aqui que a gente vai estar tá lançando também que é do nosso querido escrevedor de história Marcel Malé. Essa edição é, é específica de histórias quilombolas, né? Ele foi em vários quilombos aqui do Paraná e colheu, né? Colheu essa, essas essas memórias tão importantes para nós, né? Que está lá, está lá guardada, né? E ninguém estava falando disso e, e hoje a gente está tá trazendo isso à tona. A gente está escrevendo muita coisa, né? Esse um ano e meio aí de. <risos> Esse um ano e meio aí, né? É, é que a gente ficou fechado por conta da pandemia, é, deu para ler bastante coisa, deu para escrever bastante coisa, né? Talvez não grandes, mas com de grande importância aí para a geração futura, né? Já dizia mãe Stella que o que não se escreve se perde. Então. Eu vou lançar, no dia 20 de novembro, um, um livro né, é, chamado O Tempo é Rei em Curitiba. Eu É um, um mestre de capoeira que vai estar tá contando né, para os seus alunos né, um pouco dessa história dessa Curitiba negra. E aí a gente vai lançar este livro, né, O Tempo é Rei em Curitiba. né, O tempo, a gente pode ver ele de várias formas, mas na cosmovisão africana, né, o tempo está materializado no Iroco da, da Praça Tiradentes, o tempo está é, materializado né, no, no Iroco ali também do Bom Retiro, que é aquela paineira incrível que tem ali, que tem, completou 300 anos este ano agora, em 1 de maio, de, ela foi plantada por um africano em 1 de maio de 1721. É o Iroco mais antigo de Curitiba. A FLAP é uma necessidade, né? é uma necessidade da, da comunidade negra, né? dos pesquisadores negros, dos mestres da academia, dos mestres da periferia, em poder mostrar né? tudo que tem sido produzido no Paraná o que nós temos na questão da cultura negra. E a primeira mostra do Teatro Negro de Curitiba trouxe a Feminagem, uma adaptação feminina da palavra homenagem, trazendo à tona a trajetória da atriz afro-paranaense Odelair Rodrigues. A telenovela O Direito de Nascer, produzida em Curitiba pela então TV Paraná, Canal 6, bem na metade dos anos 60, mostra a atriz negra curitibana, um dos maiores talentos do rádio, teatro e televisão interpretando o papel da Mamãe Dolores. Maria Helena, filha de um dos homens mais poderosos de Havana, Dom Rafael de Zumorro de Juncal, está apaixonada por Alfredo Martins. Ainda que novembro seja o mês da consciência negra, o respeito à diversidade e à luta contra o racismo estrutural é uma tarefa do dia a dia a gente reitera que é necessário que essas questões elas sejam tratadas durante todo o tempo, né? para também não a gente não guetizar a discussão das relações étnico-raciais nem na educação, nem em outras áreas. Então, é importante destacar que esse é um tema para ser trazido em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, e novembro é o mês da celebração. E nós gostaríamos muito que fosse esse caráter, né? que novembro fosse a celebração de um trabalho que, re, que é realizado ao longo do ano. É, tem uma cantoria dentro da cultura negra que é cantada lá, do, lá de trás, né? é, desde o tempo do cativeiro, que é rapidinha, bem pequenininha, fala assim. Né? Os mestres sempre cantam até hoje. Assim. Vou aprender a ler, vou aprender a ler aprender a ler para ensinar meus camarada. Eh, meus camarada. Olha só, né? Dentro dessa simplicidade, o mestre já cantava lá em 1600, 1700, né? Eu vou aprender a ler para ensinar meus camarada. Então, dentro dessa cantoria, né, da cultura popular, da tradição negra, do samba de roda, da capoeira, até hoje é necessário a gente aprender a ler para poder ensinar os nossos camaradas, para poder ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos amigos, ensinar as pessoas que não são privilegiadas como eu, que tenho a sorte de ter amigos, né, pessoas que estão dentro da academia, que me dão um livro, me dão uma dica, me mostram um caminho e a gente vai né? É, aprendendo, né, aprendendo. E vocês, o que acharam dos Olhares Insurgentes do Negritude, o FPR? Diz aqui pra gente, nos comentários, o estado da Arte vai ficando por aqui. E até a próxima!